Que acontece? É quando tem problema no corpo de volta aqui. que aqui tem uma barra aqui dentro, né, que, que, que, que faz a diferença, né. E, e outra coisa também, se tiver com problema no rolamento, que lá é rolamento da bucha. Uhum. Aí é onde que pode acontecer de, de dar isso. E aí a, a folga, ela produz isso, mas... Frequentemente, para poder parar com o volante em outra direção, ele pulou de dente. É porque pulou, tá pulando de dente. Não chega a travar, mas pula de dente aí dá o de um já, volante do outro lado. É, isso aí. E já, já esse, é como se fosse esse defeito aí. É semelhante, de é, é, semelhante a esse defeito. Pode condenar quem é problema. Igual no caso aqui, é uma da mesa dessas aqui, ó, com ferrugem. Ferrugem tanto aqui do lado dos dentes, né? No dentes aqui, no caso, a parte mecânica, né, que eu falo. Mas o dentes tá bom, tá vendo? Mas é, tem ferrugem. Os quadrados mais, mais, mais, mais fortes, né? Isso, mais, é. Mais, Vai lá, mas a ferrugem está atacando aqui todo o sistema. E aqui, uma... no caso de uma desmontagem de uma caixa dessa, nessa situação, uhum. qual é o procedimento? Pois é, aí é, é assunto que a gente vai falar numa sequência... Uma pegada, eh, Na sequência da a gente, geralmente é bem provavelmente a gente falar na oficina, por quê? Porque aí eu vou falar da técnica é de brunir, né, e aonde é também é fazer a colagem, aonde é, é feita a colagem? Aí eu cheguei a editar essas duas ali de Mesquita, mas de São Paulo o melhor preço. Mas no caso é, é esse ferrugem que estraga os ventadores? Isso, ferrugem aí. Sarrão ali, vai comendo, mas não Vaza, vaza para cá ou para lá, lá no motorista. E isso tá pode agora. ser o é. vazamento por causa do óleo ruim? Isso é o óleo, frequentemente tem que estar tocando. Eu dou, dou a previsibilidade ou a estimativa para o cliente de 20 micrômetros. A cada 20 micrômetros tem que tirar esse óleo. Lavar o sistema e voltar à de novo Por quê? Porque o óleo de direção ATF O fluido de direção ATF Ele é semelhante ao fluido de freio Ele é hidroscópico, Ele puxa a umidade do ar E dependendo da região que você está Tiver mais umidade Aquilo vai contaminar muito mais cedo E é onde que o ferrugem Entra aqui e já é Porque esse sistema de cromagem aqui, Ele é feito por procedimento Químico elétrico que é a eletrólise? Ele não é cromado por caloria ou alguma coisa assim, é eletrólise. Coloca dentro de um tanque, né? Com aquele produto químico ali misturado e ali joga a energia, determinada amperagem ali. E durante um período de tempo, 12, 24 horas, vai chegando a cromagem nesse sistema, nessa peça. Aí depois é feita ali a usinagem, colocada na medida certinha que é a do redentor, certo? para poder ir e voltar a trabalhar de novo. Então isso, isso aqui se aplica tanto para esse sistema de, de, de veículo quanto sistema de guindaste de, para mecânica, de máquina ele, que, ele que tenha o, tenha o essa, é que tem é, um é mesmo processo. Ah, então, então agora eu entendi. Depois, é, depois que ele faz a, a cromagem entra o processo de gelagem, você vai comer material dele para chegar na medida? vai tirar da... a medida exata ah, que ela que ele Entendeu? É, ele, tipo, ele engorda mais quando engorda. quando bota, quando bota o é, material ali. Exatamente. no caso dos dentes uma é, na retirada. Aí quando é que você, você inutiliza ela? E quando eu dou o problema de vez? É quando chega nessa medida sim ou melhor, ou pior. Porque chega nos casos igual Ranger. Range faz os consumo progressivo e quebrar. Você vê isso ali. Né? Ou aqui ou aqui. Você vê, você vê visualmente porque você já tem experiência? Ou uma pessoa que está começando, ele já pode notar isso e já condenar essa pergunta. Não, pode notar. E pelo barulho. Igual um exemplo. Chegou com um barulho, muito barulho. O que acontece? Você vai lá, tenta dar uma regulada. Porque a, toda a parte de direção, ela tem, ela tem regulagem. Vou botar aqui nessa aqui. Essa aqui, essa aqui é, uma regulagem, é o tipo de regulagem do sem fim, sem fim, aqui tem uma peça que entra aqui, tem uma mola que ajuda a encostar aqui no sem fim, aqui na base aqui a dá manter uma peça junto com a outra, dá outra. uma pressão vai isso. vai indo que ela vai pegando vai indo que esses dentes vai criando tanta folga Já não dá que mais você nada. pode regular aqui, apertar e enforcar a direção nem virar, mas o baú não muito. aí não tem jeito mesmo, tem que trocar é no caso que está acontecendo com os de direção elétrica, entendeu? Está desgastando tá a tal ponto que mesmo regulando a direção fica dura, né? A pessoa fica tendo que acertar a direção com a mão para poder né, de ah, conseguir... Ah, eu peguei o jeito de que você botar ele fica. Isso. Jeito de jeito é, tá que botar ele fita. Está forcada. Aí, mais o não sobe. Mas esse colocamentos foi porque já fizeram alguma... Porque já fizeram regulagem. Alguém está mexendo para o que caixa tem regulagem. Toda a caixa tem regulagem. Mecânica, hidráulica, elétrica, todas elas têm regulagem. Só quando é coluna que é quadrada, coluna que não tem regulagem. Agora, a coluna tem uma caixa, que a caixa pode ser mecânica, aí tem na regulagem. E geralmente que é, é tirar tampa e sentir o horário, dar então, uma grau Isso, dá uma apertadinha, 45, 30 isso. graus, essa faixa aí. Regulagem não passa de 45 graus. Ah. Porque se passar, vai prender, vai enforcar. Entendeu? Então é onde que o regulagem aqui eu pago 100 reais sem garantia. Vamos lá? Ficou bom? Joia. Diminuiu o barulho? Jóia. Se não, então trouxe uma caixa. Toda regulagem não passa de 45 graus? Não. Frouxou? Não. Zero, 45. Uhum. Botou a tampa? Isso. Tem é o né? É. Às vezes dá mais trabalho para chegar lá no parafuso, para desmontar uma coisa... Eu, eu, tem fácil que tem que baixar o pano. Ah, não. Não dá tá baixo. Igual o... Não, com acesso, não dá acesso. É, acesso. Igual o... Qual okay, que é? carro meu, é... Aquele da Fit, que foi O não outro. Um ponto. Um ponto. O ponto, O quadro dele é dessa largura assim, ó. É. Dessa largura, a caixa no meio. E ainda tem ainda a base do avisador ali. Então não dá para ser lá de jeito nenhum. Ainda fica meio rebaixado para dentro do um quadro. Aí tem que baixar o quadro para poder ir só para fazer regulares, aí, é aí tem que, que voltar mais. o quadro no lugar para poder ver se tá bom. Então o serviço desse não é 10 reais mais, é 30 reais. Não é lá. Entendeu? Sem garantia. Hã? Mas... Sem garantia de que vai resolver, porque é desgaste, entendeu? Não dá para poder, o, o é mais esperado. muita gente é que é muito assim, sem noção. É, você faz, recupera um, é, uma peça quando acha que vai ficar novo. Não fica novo. É bom fazer um termo também, porque o cara às vezes volta mesmo assim, falando que você falou que ia ficar bom. Entendeu? Não, mas aí quando a gente tem que ir devagarzinho. Tem é. você gravar o áudio. O cara assumindo a ressuscitividade é o bastante. Mas é. do ó, eu me responsabilizo de que isso aqui ficar ruim, eu não vou fazer a reclamação de, de querer dinheiro de volta ou alguma coisa do tipo. você é, não olha é aquele bloquinho de nota, dá um pedido normal, uhum. que faz com o aluno da loja. Sim. Descreve e mande assim lá embaixo. Também. É o mais fácil, uhum. entendeu? Também. Assinou direitinho, tudo bem que não dá tudo de cabeça. Entendeu? ali, tarinha Minha uhum. oficina. Aí eu pensei em algum documento que você poderia elaborar, entendeu? E essa pessoa quando deixasse para fazer alguns tipo de serviço, ele assinasse ali. Justamente, eu fiz isso aí. Depois que eu fiquei meio confuso. Confuso. Quando eu deu o lá não fiz esse termo ali, tudo muito bem explicado, porque envolve muitas coisas. E, a, e o cliente é. assina ali, é. entendeu? Se o tipo, seu time. O seu Que é com certeza, porque aí. É para é é, voltar no original, caso, ali. No caso ali. Nesse caso aqui do fuso é porque outro o corpo fez serviço na caixa. Mas no caso desse desgaste pode se aplicar também. Uhum. Né? Porque se a pessoa insistir, ah, vamos tentar. Ó, vai tentar, então é assim que tem que ser. Está né? aqui o tema um assina aí. Né? É, então, é. essa coisa da propagem é assunto aí para muito tempo, tá? Né? Puro e sim tão simples, né? A questão de observação. É, Defeito de caixa para caixa igual aqui está a caixa do Ford né? essas cremareira aqui ó, É da caixa do ferro e do Maxport E aqui no caso ó, São dois modelos diferentes aqui, Principalmente aqui no dente O modelo o de diferença o maior está aqui no dente Olha só, uma medida e outra, outra medida São três tipos de medida Só para esse tipo de shape Aqui, aqui essa costa aqui é o shape No caso aqui o shape é em Y na cortina, a gente vai falar sobre isso depois. Shape em Y, porque tem shape em D, que é tipo esse aqui, esse aqui é shape em D, que é redondo aqui. Uhum. Aí, se eu olhar aqui assim, parece um D, uhum. né? E esse daqui, se você olhar, tendo visual aqui assim, se for recortar, parece um Y, né? Então, é o um... Y eles são parecidos, mas os dentes tem diferença. São diferença, aí no caso a, a, a, a, o corpo de válvula é diferente. A aplicação é diferente. Uns um têm menos dentes, outros um tem mais dentes. E ainda tem nesse daqui, para essa mesma caixa, de são em D. Como esse aqui. Que aí é 10 é, é dentes que vai. Enquanto essa daqui vai 7 e essa daqui vai nove dentes. Então é... É complicado, né? Então, são detalhes que na montagem, tanto na desmontagem também, mas principalmente na montagem tem que estar observando para você não perder serviço, porque o por kit repara, dependendo do carro, é muito caro. E, se ficar perdendo tudo ali, não dá. Você um momento que desiste. E dependendo, principalmente para quem está começando, é, pode surgir aquela vontadezinha de desistir do negócio, passar para outra coisa. Mas é porque fez questão muitas vezes de não atender os detalhes. São detalhes, ó. Ó, ah, deixa Um eu... detalhe, tá detalhe que a gente pode adotar também, embora às vezes eu faço lá no cima, é o seguinte. A gente já sabe, é direção central é complicado, é de uma maneira é gasto. que o cliente chegou para fazer o um serviço, geralmente suspensão faço isso. por hum. porque o cara chega com a mão cinética instalando, isso acontece muito com o espalho. Todos em especial o pai 1.8, o motor mais pesado. Hum. Quando eu entro no carro, boto o primeiro tiro para ele, para o motor não pulo para cima. Falou, posso tá quebrado o cara, chegou assim, hum. um cinético. Mas, vezes, o cara que mostra como cinética. Mas eu cara para 160 reais sai com 1.500, um 1.600, mas não que eu bem o cara. Eu não fiz o meu papel de vendedor e deixei o carro dele bom porque ele é meio. Então nesse caso aqui a gente poderia andar no carro. O cara chegou a ah, estar mexer na andar que esse carro está. Fazendo barulho, então com o ar que escuta, já sabe que tem um barulho aqui. Sim, então já. Pois é é, é, então, é, é. reforço é, o argumento para tu poder a outra maneira. Quando tirar, eu eu vi o barulho. Porque que chegaram, agora é metido. Agora que o elevador, Aí quando o timonto ponha ali no carro. Não, pois é, eu, eu, não. Eu, digo, eu digo essa coisa eu chamo de chamar com barulho que a gente fala, mas a gente tem que testar todos os casos, tem que saber, igual eu falo antes de, de mandar. Não, não, volta no barulho, é, eu, eu falo com os mecânicos lá, que estavam de ajuda lá. E do auxílio também, que todo o carro cheio de com é o diagnóstico já do cliente não..